É a final. Azul, passou do azul rapidinho. Vai vai vai. vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Caralho. Nossa, vai. Tá vai, vai, vai, segura azul, segura azul, segura. Ah! segurou! Ah! Ah! Ah! Ah, ah, segura! segurou, segurou, segura. Vai, vai. Ai, meu Deus. Caralho, meu mano. Deus, não deu de seguir, velho. Vamos, vamos. Nossa, eu vi nós perdendo, velho. Ó lá, cara entra na auto 4x, mano. Manda um salve pro amigo, eu já assisto bastante as horas, suas lives. O nome dele é Paulo Lubrificado. Opa, Paulo! Caralho! KKKKK KKK! KKK! Caralho! Caralho! Aonde que é isso aí, mano? <risos> ai, <risos> ai velho! <véio. risos> É lindo. Muito bonito. Ele tá com barba, né? Mano, vou tentar ir por aqui. Geralmente não dá certo, mas eu vou tentar. Nice. Nice, deu bom. Nossa, deu muito bom. Ai, <risos> Pressione para escutar, sem Sem a véia da água, a árvore de guinzo ficará fechada? Água da véia? Aqueles... Aquelas águas que os caras vendem na internet, mano. Como é que é o nome? É... é... Como é que é, velho? Water, bottle, aquele... Os loucos que compram essas águas dos outros. Água do banho. O lado meu que Car... QUE ISSO, MANO? <risos> Não, o Fabinho, mas Esse aqui é o Fabinho. Nossa, tá fedido, hein, Fabinho. Nossa, eu tô pegando ele, ele tá fedido. Deixa eu lavar a mão. Nossa, ele tá fedido. Ó, oh, vai tomar no teu maluco. Vai tomar no teu... Vai te fu... Vai se fu... Eu te conheço nessa porra. Eu sei quem tu é nessa porra. Tu já me falou comigo nessa porra. Vai tomar no... porra. Hey, Cupper. É. Uh, do you know the Amazon Prime? Yes, Amazon Prime. Exclamation, ama exclamation Prime, if you, uh, if you can't help me uh, for a take a, um pouquinho de money, uh, uh, so, so, uh, if, if you want to, to, help us for my job, stay strong, uh, libera o Twitch Prime, véi. É, be Become Twitch Prime my channel E If, you, if you, Como é que é, se, vo se você quiser <risos> Ah, vai se fuder Diz isso, é Mas é isso, Cooper, vende primezão Hein, meu lindo, não esquenta não, já vende subzão Play very good, Steve Pinar. Caralho, Velisco Que delícia, hein, mano yum, é, yum, cara, yum, velho, yum. Que nojo O que? É, isso aí não, <risos> velho <risos> Caralho, velho, vou dar um é... time aqui, velho. Que isso, <risos> mano? Vai tomar no cu, velho. Né, é? Os caras cara tem muita brisa, né, véio? nossa que eu, que, eu, que eu só voltei no chat. Okay. Que nojo! <risos> Dali Lourenço, muito obrigado pelo seu tweet Primezão aí, meu lindo. Seja bem-vindo, então tamo o double biceps do Kenzi. Ixi, não vai mostrar uma camiseta. Tamo o double biceps aqui, só um biceps do Kenzie pra você, meu lindo. Caralho, o maluco é brabo porra mano tu é um guerreiro se tu vier aqui eu boto do meu lado aqui sentado aqui todo o programa aqui pra falar sobre isso aí que tu é um cara tu é um mito é um mito muito obrigado pelo prime seja bem-vindo meu guerreiro mano eu tô com muita vergonha agora eu vou ter que tirar o webcam rapaziada vai pedir uma boa fase pessoalmente eu não fico feliz comigo mesmo eu acho que esse ano eu tive um ano muito bom tô tendo um ano muito bom pretendo continuar acho que tem muita coisa para melhorar ainda oh. já viu a black cat went past us and then another that looked just like it aí caralho do velho dessa aqui foi rajada mano você é louco doidão ah, ah, ah, ah. joga ha. e sabe por quê sabe por quê Jogue -se e se me vem. Oh, do nada eu apareço na balada. Eu apareço na balada porque eu amo a cachorra. <tos> <tos> <tos> tchit, tchit,